Fala aí galera, estamos de volta hoje aqui no Stake, um dos melhores sites do mundo pra você apostar Tem o um link na descrição aí, se você quiser colar no Stake e usar o meu código aí pra você ter alguns bônus na hora de depositar E eu tô aqui hoje com uma banca de mil reais em Bitcoin Da última vez que eu vim aqui no Stake, eu tava com uma banca de mil reais, terminei com mais de dois mil E uma outra vez que eu vim no Stake, eu tava com milão e saí com três mil Então assim, toda vez que eu vim aqui com milão, mano, eu acabo dobrando meu dinheiro, tentando dobrar pelo menos Que às vezes pode ser que no meio do processo eu perca um pouco e acabe tentando só recuperar e lucrar um pouquinho Enfim, eu vou jogar os slots Gate of Olympus hoje porque esse aqui é o segundo slot mais popular só perde pro Switch Bonanza Ele é complicado, tá ligado? Dá pra você fazer um lucro muito grande Mas também dá pra você perder tudo várias vezes Então esse é um slot que você tem que pegar E usar só um pouquinho da banca Eu vou de 100 em 100 Pra não colocar tudo de uma vez em risco E aí basicamente a gente tem que torcer pra que caiam combinações de joias Só que apenas essas combinações de joias Não vão fazer a gente ter lucro e ganhar muito dinheiro A gente tem que também torcer pra que acumulem multiplicadores, mano Esses multiplicadores aqui Quando ele acerta junto com uma sequência eles vão acumulando. Então assim, no final da partida pode ser que a gente tenha muitos desses multiplicadores aí acumulados e tal, e aí vai juntando no multiplicador total. E aí, dá pra ganhar muito mais do que o padrão. E pois bem, faltam só 5 rounds. Até agora a gente fez R$29,00, mano. Só que agora que realmente vai começar a multiplicação insana. Porque a gente já tá com acumulado 13 vezes ali na esquerda, mano. Ó, deu uma sequência boa. Só que tem que cair o um multiplicador também. Pra esse 13 vezes ser aplicado. Não caiu, velho. Última rodadinha. Deu ruim. colocamos 100 e voltou só 38, mano. Não foi muito legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou colocar 200 ou 300. Vamos uma de 300 só. Só aqui. uma. Pra ver se a gente recupera esses R$62,00 é que a gente perdeu de uma maneira rápida, velho. Talvez a gente tenha um lucro de 100 conto, 200 conto agora nesse jogo. Vamos ver. Começou bem já, mano. Primeira rodada, já conseguiu um monte de sequência e acumulou o um multiplicador de duas vezes já no total. Beleza. Agora mais um multiplicador vai acumular, que é o de três vezes. E aí sim começa a nossa jornada aqui, mano. Ó, agora caiu uma sequência muito boa, só que nenhum multiplicador. Agora desceu o um multiplicador de duas vezes. Beleza, ele vai acumular junto com aquele lá de 5x. E deu 85 reais só esse roundzinho aqui, mano. Já pagou 111. Tá vindo forte agora o meu multiplicador total, porque ele já acumulou em 10 Vezes, mano. Então, tudo o que cair na tela e tiver multiplicador junto também vai fazer vezes 10. Vamos ver se agora cai alguma coisa legal. Vem um multiplicadorzinho junto, mano. É só isso que eu preciso. Ah, não veio. Agora ou nunca. Hum. Bom, a banca já tá 200 reais negativa. Eu não gosto muito quando isso acontece. Mas eu vou manter um pouco acima de 100 reais. Vai ser 200 reais agora essa compra aqui. A banca tá em 600. A gente colocou 200 reais. Vamos ver se esse jogo aqui dobra o que a gente botou. Multiplicador de 4 vezes para já começar com legal ali. E vai cair mais multiplicador, eu acho. Possivelmente. Agora Não veio Talvez agora não, foi só por quatro vezes mesmo, beleza Tá, agora o ideal era cair mais multiplicador aqui, velho Tá zerando até tela, ó, tá tudo combinando Vamos ver se desce Pelo menos um 2x, nada até agora Será que não vai cair um multiplicador, velho? É sequência infinita Beleza, um 2x e um 3x, mano Ó, já deu 118, só essa rodada O total tá nove vezes, mano Agora é hora que a gente tenta ir pra um lucro Porque a gente já tá praticamente zerando Aqueles 200 que a gente colocou pra jogar esse game Se acerta uma sequência boa agora com bastante multiplicador Vai, vai, vai, vai É pra dar lucro É essa daqui mesmo que eu tô falando, bicho Já deu do Tá ok, pelo menos mais 100 reais de lucro Uma sequência já vai dar isso, velho Boa, é? Beleza. Pra quem não tá ligado, galera, sempre que eu venho aqui no slots, eu tento fazer um lucro de 50% até 100% e parar por aí. Às vezes a gente lucra um pouco mais. E olha, caiu dois zeus, mano. Se caísse o terceiro, ia ser muito bom, velho. Mas caiu só dois. Um do lado do outro ainda, olha aí. De novo, caiu duas fotos dos zeus e não cai a terceira, velho. Eu sei que precisa de três pra combinar e dar algo mágico. Mas olha o tanto de sequência que vem agora. E vai multiplicar isso tudo por sete. Beleza, top. E agora seria bom se continuasse dando sequência, mas daí cai no multiplicador, velho. Isso, puxou dois multiplicadores e... E aí vai aumentando o multiplicador total Galera, aqui a gente já volta a banca para mil reais no mínimo Caiu mais uma sequenciazinha pronta Mas nada de multiplicador Então não deu nada Só que esse daqui já vai pagar mais do que 400 reais, velho Quase deu o que eu falei 372 numa sequência, cara Multiplicador total tá 15 vezes Isso é muito forte, é muito alto E tá dando 636 Esse jogo que a gente entrou com 200 Então lucramos 436, beleza Banca está positiva Significa que a gente pode arriscar um pouquinho a mais Pra 300 E o foco era tentar pegar 3 euros, mano Esse seria o segredo Daqui pra gente conseguir chegar no dobro da banca. Inicial caiu três Eus que eu tinha falado. Bom que caiu logo no comecinho. Tamo forte. Agora vai ativar o poder de 3 Eus. E a gente ganhou cinco rodadas. É o game pra fazer milão, velho. Beleza, vai destacar o primeiro multiplicador. é de três vezes ali. Ok, foi lá. Beleza. Agora podia cair mais um multiplicador alto, né? Não baixinho. Vamos lá, velho. Vamos lá. Caíram dois multiplicadores. E agora tem chance de cair mais. Deixa eu ver. Boa, tá dando certo. Mais um de três vezes. E aí sim, galera. Ó, pagou 229 só esse roundzinho. Um multiplicador total já tá 10 vezes, cara. Qualquer coisa que der, vai ser vezes 10 agora, bicho. Nossa, agora a gente tem chance de ganhar uma polada, mas não cai multiplicador, velho. Eu acho muito injusto, só multiplica se tem multiplicador pelo valor total. Tem que multiplicar tudo que tá caindo. E essa é a última rodada, cara. Olha isso, como um prejuízo. Mano. Esse Gates of Olympus é foda, mano. usei o Zeusão ali, ou ele dá tudo ou ele não dá nada, mano. Olha isso, a tela inteira era sequência, cara. Será que vai começar a cair multiplicador agora junto? Não. Pelo menos temos uns 5x pra estar já no total ali. Tem dois EUS na tela, mano. Se cair o terceiro ia ser top. Mas estamos começando a estacar legal o multiplicador ali, galera. Juntou já 7X com esses 2X aqui, mano. Vai cair outro agora, eu acho. Beleza, outro de 2. Vamos ver o que acontece agora. Eu acho que estacou à toa, velho. Porque não cai multiplicador. Ah, caiu um de 2. É, mas mesmo assim não foi muita coisa. Estamos com a banca de mil reais. Voltamos ao início, mais ou menos. Mas agora com chance de fazer um jogo aqui pagar muito, velho. É só estacar multiplicador atrás de multiplicador. Olha isso, multiplicador de 8 vezes, mano. Chegou, chegou a grande hora. Boa, temos um monte de sequência na tela e mais um monte de sequência. E talvez caia o um multiplicador agora. E caiu de três vezes, beleza. E aqui vai pagar legal. Não adiantou, velho. Não adiantou porque não deu nada no fundo. O foda do Gate of olympics é que é muito difícil, mano. É muito difícil, tipo, uma rodada dá muito lucro, velho. Esses slots aqui não é tão fácil. Tô num game interessante se eu conseguir juntar mais multiplicador aqui. Eu comecei bem até. E tô com um multiplicador total de 15 vezes nesse jogo que eu tô aqui agora, mano. Vai somar com essa de 5, vai pra 20 vezes, cara. Imagina cair 100 reais e aí faz vezes 20, bicho. É o que podia acontecer agora, a gente acertar bastante sequência e cair o um multiplicador acompanhado delas. Pra multiplicar tudo vezes 20. Não caiu um o multiplicador, velho. Era só o que faltou, mano. Eu tô de cara, mano. Eu tô de cara que minha banca caiu muito. E eu vou mandar um all aqui pela primeira vez, velho. 400 reais no Slots Gate of Olympus, de uma vez. Temos o um multiplicador acumulando, mano. Isso é uma das coisas mais importantes já logo nos primeiros rounds. E sequências altas sendo formadas. Olha isso aqui se cair multiplicador agora, bicho. Não veio. Olha lá, mano. Olha as doideiras no Slots. Agora eu tô ansiedade. Cílios, só virar sequência com multiplicador pra estacar mais ainda para as últimas rodadas pagarem alto. Vamos ver ali um 4x. Nossa, mas não teve muita sequência, cara. E aqui só se cair multiplicador pra dar bom, velho. Ah, f Aí galera, tô num game tenso, já consegui destacar 5x de multiplicadores Se caísse o terceiro Zeus aqui ia ser muito Louco, velho, mas não caiu, estamos chegando já no final Desse game aqui, já tá com 10 vezes Estacado ali o total, mano Vamos ver agora se cai algum multiplicador aqui Pra combinar tudo, deu um de 6 vezes Beleza, caiu umas sequências legais E também um multiplicador ali de 3 Outro de 2, aqui vai pagar muito, velho Aqui vai pagar mais de 200, só essa Rodada, tá louco, aconteceu O que eu tava falando, aconteceu Aconteceu, tá maluco o jogo, o jogo Tá maluco, ficou infinito Vezes 26, velho Tamo de volta no all-in, meu amigo Olha isso, velho Dá pra pagar mais ainda o multiplicador total tá 26 vezes Será que dá mais alguma sequência? Será que cai algum multiplicador aqui junto? Eu não, daí é pedir demais, né? Eu vou fazer o que tem que ser feito Nossa, mano, nossa, mano Eu vou fazer uma jogada aqui que vai ser 600 reais de uma vez E se com esses 600 a gente conseguir lucrar uns 500 Eu acho que eu paro, velho 500 reais de lucro é o que a gente tá buscando relacionado a Banca inicial que a gente começou, vamos nessa Vem multiplicador, cadê o multiplicador que não veio Cara, não caiu nenhum multiplicador, vai mano, vai Sequência alta, multiplicador de 2x E um multiplicador de 8x Agora acumulou 16 vezes no multiplicador total. E vocês sabem o que, que isso significa, meu amigo. Qualquer coisa que cair agora e tiver multiplicador junto ali é vezes 16. Estamos nos últimos rounds, velho. É tudo ou nada esses últimos rounds aqui, cara. Nossa, explodiu tudo na tela. Vai, caiu mais um multiplicador aí, bicho. Pô, não caiu mais um multiplicador, cara. Não existe, não existe. Não caiu outro multiplicador ali. Tinha que ter caído. Não tem multiplicador na tela. Mano, eu tô, eu tô me estressando com esse jogo. Tem um multiplicador. Fizemos o lucro que eu precisava fazer. Vamos embora, senão eu vou perder tudo. Sério, mano. Caraca, vai dar uma, dá uma ansiedade. Quem tem esse lugar de lucro, galera? Pô, mais cedo eu tinha comprado um pouco de Bitcoin, ganhei 500 ali numa trade. Agora fiz umas apostas aqui nos Lotos, ganhei 500. Pô, ganhei mil no dia, tá legal, tá legal a banca do dia de hoje aí. então junto então, se você quiser aprender mais sobre apostas, sobre isso, 575 e tudo mais, se inscreve no canal. Galera, o Steak é o site mais confiável de apostas online do mundo. Você pode usar o link aí na descrição. Eu vou retirar agora 585 e vou deixar esses mil reais que estão aqui. Vou mandar lá pro meu endereço de Bitcoin. Ops, coloquei no lugar errado. E aí, rapidamente, mano, só você colocando seu endereço de Bitcoin aqui, ou de criptomoeda, você consegue tirar o seu dinheiro aqui do site, ou depositar tá também com reais e retirar com reais se você. Se quiser. Tamo junto, e gente se é próximo vídeo aqui no stake. Um abraço, galera. Falou!